Salve galera do YouTube. Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês falando as minhas primeiras impressões sobre o novo game do Harry Potter, o Hogwarts Legacy, aqui no PlayStation 5. Eu tava esperando um pouco para comprar porque tem muito jogo legal que eu quero comprar esse ano. Então por esse motivo eu dei uma segurada, não comprei Porém eu tenho um primo muito, muito legal aí Que me emprestou a conta dele pra eu jogar um pouquinho Muito obrigado Pedro, tamo junto Ó, sempre E aí eu tô jogando um pouquinho do game E tô gostando bastante do que eu tenho jogado até agora Eu tenho 11 horas de game E vou mostrar pra vocês alguns detalhes Que eu achei interessante E alguns bugs que é óbvio que eu encontrei No decorrer da minha gameplay nessas 11 horas Eu não sei muito da história, tá? Eu não avancei muito Pode, Eu vou tentar não mostrar missões principais, não vou mostrar missão nenhuma Eu vou fazer um overview sobre o game e as minhas primeiras impressões Bom, bora pro vídeo Bem galera, aqui na Gameplay, como vocês já estão vendo, rodando o Hogwarts Legacy no Playstation 5 é, Eu vou mostrar para vocês, eu estou no modo de Fidelidade Ray Tracing Então, ele tem três modos, tá? Ele vai ter o modo Fidelidade sem Ray Tracing O Fidelidade com Ray Tracing e o Performance Dependendo da televisão que você tem, é, ele tem mais dois modos, que é o modo balanceado e o modo de High FPS. Eu vou tentar pôr um print pra vocês. Na minha televisão aparecem essas opções. O HFPS no, é, geralmente tem que ter VRR e a HDMI tem que ser 2.1. Na opção balanceado ele tenta colocar gráficos e FPS, tipo balanceado é óbvio né, porque é balanceado. E o HFPS, H alguma coisa, vou, vou olhar, eu, não, eu me esqueci Eu coloco aqui na tela Ele mira somente na alta atualização de quadros Ou seja, ele tenta jogar o máximo de quadros possíveis para sua tela Mas se você não tem um HDMI 2.1, um monitor normal Como esse meu que eu estou usando Modo Fidelidade Fidelidade com Ray Trace em Performance Então nós estamos aqui, é, tá chovendo, né? Tem aqui o lado de fora do, do castelo Aqui meu personagem Você personaliza o seu personagem Então aqui a gente consegue ver um pouquinho dele. Eu vou entrar aqui. Eu creio que dá para entrar um pouco aqui no castelo. Então eu gostei desse modo de fidelidade com o ray tracing, por questões de reflexos. Eu estou experimentando. Olha lá, os reflexos, o reflexo no chão ali, ó, já é bem visível é, graficamente. Eu não costumo usar esse modo ray tracing. Eu geralmente jogo em modo performance, mas eu estou experimentando o game, como falei para vocês. Eu devo ter um pouquinho mais que 11 horas de game Eu tô jogando um pouco em cada modo Então eu tô admirando um pouco essa parte de, do, ray do Ray Tracing né? Então eu achei bem legal tá? E aí meu personagem aqui, vou mostrar para vocês o menu é, Aqui basicamente é o menu do game é, Você consegue personalizar o seu personagem com os tipos de luvas diferentes Óculos é, chapéu Cachecol, capa, enfim né? Tudo esse tipo de, de roupa Que você consegue trocar O que eu gostei é que, por exemplo é, Você consegue já colocar um, uma, um item de aparência Então você consegue fazer essa troca aqui, independente se o item ele é melhor Se ele te dá mais armadura Se ele te dá mais defesa Se ele te dá mais ataque Você pode colocar ele e trocar a aparência Isso eu achei muito bom porque aí você não precisa ficar... Tem gente que é fashion, né? Como já fiz o Fashion Souls, né? Que tipo, escolhe a, a armadura pela mais bonita. E nesse caso aqui, você pode colocar a melhor armadura. E aí fazer lá a sua customização. Tem aqui tanto do... T todos, todos as op... tem todas as opções. Tanto de outfit, né? Que são as roupas de dentro, contra a capa. Tem também a parte do cachecol. Aqui, ó. A parte do cachecol você também consegue... Você consegue até esconder, se você quiser esconder também, não quiser que apareça, você consegue. Tem essas opções aqui. Eu achei isso muito legal, achei muito bom isso, tá, gente? Então tem muitas opções, eu não vou me detalhar muito sobre isso, é só um overview da minha primeira impre impressão do game. Então isso já é um ponto muito positivo. É, no momento eu já tenho uma vassoura, então eu já consigo voar, que é uma coisa legal também no game. Então, é, aqui no menu tem a parte de inventário, que basicamente são os itens que você consegue colher né, e farmar durante o game para fazer algumas coisas. A parte de talento nada mais é que aquela parte que você é, upa o seu personagem basicamente naquilo que você quer. Pelo que eu vi, você não tem como resetar esses pontos ainda, não sei se no futuro aí vai ter uma opção. Mas então você pode colocar para você ser mais forte em spells, por exemplo. Então ele ele vai aumentando e vai melhorando cada vez mais as habilidades que você escolher. Se você quer stealth, que é sem ser visto, core, a, as dark arts, que são as magias negras, né, os as magias normais, aqui a parte de poções, então você consegue colocar e escolher o que que você vai mais usar. As collections que tem basicamente vai mostrando todas as coisas que o game apresenta, então creio que deve ter troféu para isso aqui, se você vai correr atrás de platina, então tudo que você pega ele fica marcado aqui. Então também tem 81 aparências aqui pelo que eu vi. Tem os desafios, então que o game te coloca alguns desafios para você ver. Que eu também achei legal. E o que eu quero, ah, vou passar o mapa, vou falar das quests, tem as quests aqui, mas eu não quero falar muito sobre isso para não dar spoiler para ninguém. Aqui você consegue receber é, assignments, né, de missões de novos dos seus professores e de colegas. E os séries são os séries que você já está acostumado nada muda, tá? O que eu achei legal do mapa é eu que não, eu não esperava que o mapa fosse tão grande, tá, galera? Vocês conseguem ter o um mapa aqui de Hogwarts, é, você tem o Hogsmeade, eu acho que é assim que se, que se fala, aqui é, é um lugarzinho onde você meio que compra as coisas, né? É, você pode comprar outra varinha, você pode comprar poção, comprar algumas coisas, até cortar o cabelo se você quiser, é, e tem o, o World Map, você consegue ver. O tamanho do mapa. Até agora eu andei pouco, tá? Mas eu achei bem interessante o tamanho do mapa. Eu ainda, vocês verem, eu não vim aqui até essa parte do mapa. É, eu achei legal. Eu não esperava que o mapa fosse tão grande assim. Apesar que tem umas partes aqui tudo em branco, né? Que eu acho que poderia ter sido preenchida. Mas até agora, o tanto que eu andei no mapa, eu gostei bastante. Vou falar pra vocês que eu tô. E vou jogando e falando pra vocês aqui. É, vou andando por dentro de Hogwarts aqui pra vocês darem uma olhada graficamente. Ele no modo aqui de. Fidelidade, tá vendo tá dando uma piscadinha ali, né, tem, tem algumas, alguns bugzinhos ainda, já já eu mostro um pouco dos bugs Mas eu fiquei bem surpreso com o game, tá, ele me trouxe aí lembranças, posso falar pra vocês da época que eu joguei o The Witcher Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, tudo bem que o Witcher e o Witcher é a mesma coisa Do bruxo, mas é, o que eu quero dizer é que é um, é um RPG de mundo aberto e é interessante as missões, as secundárias, as coisas que tem para fazer Me lembrou a época de The Witcher por ter gostado de jogar o game Galera, agora aqui no modo performance Eu coloquei no modo performance que ele tenta cravar ali 60 fps Eu, eu vim numa parte específica do game para mostrar para vocês ó. Aqui ele já tá rodando, vocês podem ver que o, o game roda um pouco, bem mais liso, né? Bem mais... aqui ele tá nos 60 quadros é, eu, vou, eu vou vir numa área específica do game Tá? É, nessa área aqui é onde você consegue mais ver a atuação do ray tracing, ó. Tá vendo? Aqui tá bem fosco, ó Olhando aqui, só quando você olha um pouquinho mais pra frente, ó, tem um reflexo, ó. Vou fazendo assim, ele faz um reflexo, ó. Vou mover a câmera pra baixo, o reflexo some. Se eu mover a câmera pra cima, aí a gente consegue ver o reflexo, tá vendo? Então, ó, andando aqui não tem reflexo praticamente nenhum. Só se eu puxar a câmera pra cima assim, tá? E agora eu vou mudar... Pro, vou mudar para o modo de fidelidade com ray tracing E vou entrar de novo nessa sala Bom galera, aqui já no modo fidelidade ray tracing Vamos entrar naquela mesma sala Dá uma olhada nos reflexos do chão Olha lá O reflexo é sempre presente Independente se eu movo a câmera para cima ou para baixo Demorou ali para carregar, mas beleza Para vocês verem, para vocês podem ver a diferença aqui, O reflexo é sempre presente Independente se eu estou com a câmera de um jeito ou de outro Vou mostrar para vocês aqui É... Três bugs simples, tá? Que aconteceu comigo Então aqui eu tava correndo Como vocês podem ver, correndo, subindo as escadas e subindo, subindo, subindo E tudo bem E aí, de repente, não consigo mais subir E ficou nisso aí, não importava que comando você fizesse para lá ou para cá Ficava aí, preso Muito legal, muito bacana e, e... é... é... é... acontece, né? Aqui foi um bugzinho que eu tive, galera é, essa quest, eu precisava falar com um NPC específico E aconteceu que eu terminei a quest muito tarde E aí o NPC já não tá mais lá Então a missão, ela tipo, ela não finalizava Porque o NPC não tá pra falar comigo E não importava o que eu fizesse aqui, eu fiquei preso Então mais um bug, aí eu tive que reiniciar e fazer a missão de novo Dessa vez de dia, porque aí você fica preso, não tem o que fazer Aqui foi uma coisa até engraçada Que é, você precisa entrar aqui nessa sala e simplesmente a porta... Não existe. Ela não existe. Eu tentei ver se para outras portas que estão trancadas, se isso acontecia também, mas não. Olha lá, do nada ela abre, ela não, não abre. Coisas que são possíveis aí, correções no, num futuro. Graficamente o jogo tá muito bonito. É, a única crítica que eu tenho, eu não sei se todo mundo tem esse mesmo problema. É, em alguns momentos eu tava jogando o jogo e a cor fica trocando, sabe? A cor fica um pouco mais viva e, e para do nada... A cor fica meio, meio esbranquiçada, do nada aparece a cor bem viva. Eu acho que, não sei se todo mundo teve esse problema, meu primo também disse que teve esse problema. E... Mas é, é uma coisa que, para quem gosta de detalhes e ficar olhando o game, isso faz diferença. É meio chato. Mas isso quando eu tava no modo balanceado. Aqui eu tô no modo Ray Tracing, eu senti que tá menos, tá? Eu senti que tem menos. Vocês podem ver que é muito bonito, tem... Muitos detalhes aqui nessa vegetação em, em toda a parte do mapa Ali na, na parte da água ali Não, não vi nenhum um Ray tracing visível tá? Então eu não vejo a utilização de ray tracing ali Você consegue ver como eu mostrei para vocês Em lugares específicos né Mas o que é bem legal Aqui é a parte de você poder Voar Com a sua vassoura Eu achei isso muito legal E assim, você tem os fast travel aqui Você pode fazer mas é, é, é muito interessante você fazer as suas viagens aqui voando. Então eu, eu, tenho, eu tenho achado bastante legal e tenho me divertido bastante com essa parte no game. Bem, galera, esse vídeo é para falar só as minhas primeiras impressões. O que eu posso concluir para vocês que até agora eu estou gostando bastante do jogo, com um pouco mais de 11 horas de game. Posso dizer. Que até o momento pra mim tá valendo muito a pena Eu não assisti todos os filmes do Harry Potter Assisti um ou dois, eu acho que eu li também os dois primeiros livros Mas esse game, mesmo que você não seja fã Que você não conheça sobre os livros ou sobre os filmes É um, é um, jogo, é um jogo que vale muito a pena jogar Ele tem sua ambientação de mundo aberto É um jogo de RPG com diversas escolhas que você pode fazer Então você tem lá nos diálogos Você tem a opção de dar uma resposta boa, uma resposta ruim Creio que isso pode mudar aí no caráter do seu personagem, e também isso também pode trazer alterações no decorrer da história, mas isso eu vou poder dizer para vocês depois que eu terminar o game. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!